Máscaras baratinhas que você precisa ter no seu banheiro. Essas são as três máscaras que eu tenho usado no meu cronograma capilar e tem mantido o meu cabelo super saudável. E você mulher, me indica aí uma máscara para eu testar?